O viaduto de Santo Ovidio montou-se às peças e já está quase pronto para receber o metro do Porto rumo a Vila Deste. Está praticamente concluído, falta só digamos, a estrutura superior que faz digamos, a, a, a caixa. Um, em simultâneo com esta, com esta última secção de cerca de 45 metros de, de, de extensão, nós já começamos a, a, a colocar a estrutura de ferro, portanto a armadura de ferro que vai suportar digamos, a, laje, a laje de fundo. A estrutura foi erguida através de pequenos empurrões diários sobre pilares tanto provisórios como definitivos. Estamos a falar de um método com avanços incrementais, um método de empuxo, a partir de uma unidade central de produção, onde as peças chegavam, eram assembladas em três módulos e depois elas iam sendo, digamos, acopladas e sendo empurradas, digamos. O objetivo de, digamos, desta solução foi, por um lado, a questão do, do, do tempo, mas, por outro lado, garantiu-nos uma, uma melhor gestão do espaço. O viaduto conta ainda com almofadas para amortecer o ruído e vibrações a quando da passagem do metro. A própria base de, digamos, da estrutura de lajes de fundo e a colocação dos, dos, do carril será digamos, em, no, com um sistema que acaba por reduzir muito aquilo que são as vibrações. Uh, nós colocamos como se fosse uma almofada por baixo dos... Do, do carril para não haver digamos, mecanismos de propagação digamos, de, de qualquer vibração às próprias estruturas e essas possam digamos produzir, produzir ruído. O viaduto de Santo Ovídio será o ponto de partida da extensão da linha amarela até a Vila Deste. A Metro do Porto conta ter a estrutura concluída até ao final de abril.